Olá a todos, sou o Arthur, homem de pele clara, cabelos claros e olhos castanhos. Estou utilizando uma camiseta branca, com fotos em preto e branco, e ao meu fundo tenho um guarda-roupa marrom. Hoje eu vou dar uma aula sobre o Teorema de Pitágoras, mas antes fazer uma breve revisão sobre alguns conteúdos fundamentais para serem utilizados no Teorema de Pitágoras. Lembrando que é apenas uma revisão, então caso ainda não tenha visto esses outros conteúdos, procure alguma aula sobre também para melhor compreender esses pré-requisitos para depois entender o Teorema de Pitágoras. Vou utilizar folhas brancas A4 para fazer minha explicação, com canetas coloridas para todos poderem compreender melhor. Bom, então, como dito anteriormente, faremos uma revisão sobre os conceitos fundamentais para se compreender o teorema de Pitágoras. Aqui temos uma folha branca com a palavra conceitos fundamentais, revisão, escrito na cor verde. O primeiro conceito que iremos revisar é o triângulo retângulo. E o que seria esse triângulo retângulo? Seria um triângulo, que é uma forma de três lados mais um retângulo, uma forma de quatro lados e na verdade o triângulo retângulo nada mais é do que um triângulo que apresenta um ângulo interno de 90 graus não importa o valor dos outros dois ângulos internos nem de seus lados desde que seja um triângulo com três lados e um dos seus ângulos internos tenha 90 graus aqui temos uma folha branca, com a palavra triângulo retângulo e seus respectivos desenhos na cor laranja. E diversos exemplos de triângulos retângulos desenhados em diversas cores e tamanhos. O segundo conceito que iremos revisar é um número x ao quadrado. E o que seria esse número x ao quadrado? Já que seria esse número mais um quadrado? E na verdade, o x ao quadrado nada mais é do que um número multiplicado por ele mesmo. Então, o um número 2, por exemplo, ao quadrado seria 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que resulta em 4. Se x fosse 4, por exemplo, então 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Se x for 12, 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. E assim pode ser feito com qualquer número. Então, aqui temos uma folha branca com x ao quadrado, e seus respectivos desenhos na cor rosa e alguns exemplos sobre o x ao quadrado que é o de 2, o de 4 e o de 12 Bom, o próximo conceito que iremos revisar é o da raiz quadrada e o que seria essa raiz quadrada? uma raiz de uma árvore mais um quadrado? É na verdade uma raiz quadrada que apresenta este símbolo que seria uma cabaninha basicamente para o número em seu interior faz uma pergunta a esse número que é que número vezes ele mesmo resulta em mim? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 324 seria 18, já que 18 vezes 18 resulta em 324. E como podemos fazer o cálculo da raiz quadrada? Utilizando a fatoração de números que também já deve ter sido estudada. Então, aqui temos a fatoração do 324, que é dividido por 2, duas vezes, e por 3, quatro vezes. Fazemos então a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 3 vezes 3, que resulta em 18. Aqui temos uma folha branca, com a palavra raiz quadrada e seus respectivos desenhos escritos em verde, o símbolo da raiz quadrada, e um exemplo da raiz quadrada de 324. Agora, finalmente, chegando no Teorema de Pitágoras, poderemos ver... Por que tivemos que revisar tudo isso? Então, o teorema de Pitágoras está relacionado a um triângulo retângulo, onde um de seus lados é o cateto número 1, um, outro de seus lados é o cateto número 2, e o terceiro lado é a hipotenusa. A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Aqui temos as definições dos lados escritos. então estamos uma folha branca com a palavra Teorema de Pitágoras escrita em laranja, o desenho de um triângulo retângulo com suas respectivas partes, que seria a hipotenusa, o cateto número 1, o cateto número 2 e o ângulo de 90 graus. Então, o Teorema de Pitágoras é utilizado para calcular um dos lados do triângulo retângulo. Então, se você tem o conhecimento dos outros dois lados, é possível calcular esse terceiro lado. E ele é baseado pela fórmula hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto número 1 ao quadrado, mais o cateto número 2 ao quadrado. E podemos simplificar essa fórmula para cada um dos componentes. Então a hipotenusa seria a raiz quadrada de cateto número 1 ao quadrado mais o cateto número 2 ao quadrado. O cateto número 1 seria a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o cateto número 2 ao quadrado. E o cateto número 2 seria a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o cateto número 1 ao quadrado. Então aqui vemos a necessidade de entender muito bem sobre a raiz quadrada e sobre o um número ao quadrado. Aqui temos uma folha branca com a fórmula do Teorema de Pitágoras em verde dentro de uma caixa rosa e as divisões da fórmula para cada uma das componentes que devem ser calculadas em cada exercício. Aqui então veremos um exemplo da aplicação do Teorema de Pitágoras, onde temos um triângulo retângulo desenhado, em um de seus lados o cateto número 1 um vale 4, o outro o cateto número 2 vale 3, e a gente quer saber qual o valor da hipotenusa. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto número 1 um ao quadrado mais o cateto número 2 ao quadrado, como o cateto número 1 vale 4 e o cateto número 2 vale 3, podemos substituir na fórmula e calcular 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, que é igual a 16 e 9 respectivamente. Fazendo a soma desses dois termos, temos 25, então temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Então a hipotenusa será igual à raiz quadrada de 25, que ao fatorar o número 25, temos o resultado número 5. Aqui temos uma folha branca, então, com a palavra exemplo escrita, o desenho de um triângulo retângulo com catetos 4 e 3, e a hipotenusa para se descobrir, e aqui embaixo do triângulo retângulo temos a fórmula utilizada pelo teorema de Pitágoras e a resolução dessa fórmula até chegar no valor de 5 da hipotenusa. Bom, muito obrigado por assistirem, essa foi a videoaula de hoje, qualquer coisa é só deixar nos comentários, suas dúvidas, opiniões, como podemos melhorar e se inscreva no canal porque teremos vídeos de diversos assuntos, de diversas matérias de forma inclusiva para que todos possam aprender e aprimorar seus estudos. Muito obrigado.